De <risos> boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui é o programa Que Fundo é Esse? Hoje a gente vai receber o Rodrigo Abud para falar sobre o PVBI. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Boa noite Isa, obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui conversando sobre os nossos fundos, o que está acontecendo, enfim, é uma boa oportunidade, obrigado, estamos sempre à disposição. Obrigada a você pela sua presença e é uma honra receber você. Até, vou brincar aqui, que eu recebi antes do professor Baroni, ele marcou uma live <risos> hoje com você às oito, e... consegui marcar uma hora e meia antes. Oh. E a gente estava aqui concorrendo, né? Porque a gente só esperou você fazer o anúncio de encerramento da última oferta <risos> para já te buscar. Pois é. Então, uma Boa. honra te receber. Uma honra é toda nossa. É. Gente, para quem não conhece, o PVBI é o Fundo de Lajes Prime da VBI, tá? E queria que o Rodrigo contasse um pouquinho para gente, só para fazer jus ao nome do fundo. Eu sei que vocês têm várias perguntas e eu já dei alguns spoilers da nossa conversa de hoje, mas Rodrigo, conta um pouquinho para gente, o que, que é a VBI, tá? E o que, que é o Fundo uhum. PVBI de vocês? Qual foi a ideia por trás desse fundo? Bom, vamos lá, VBI é uma gestora de investimentos imobiliários que nasceu em 2006, tá? Então é uma das mais antigas que tem no mercado, nós estamos há 15 anos aí no mercado, né? Investido nos diversos segmentos do mercado imobiliário. A gente só faz imobiliário aqui dentro, né? E a gente tem investimentos nos diversos setores, tá? Para ser mais preciso, a gente tem logística, tem escritórios, tem varejo, tem shopping center, tem residencial para venda, residencial para locação crédito, né, CRIs, fundos de fundos, enfim. A gente tem uma série de, de, de atuações distintas no mercado. Cada uma dessas é tocada por um sócio da casa, tá, que é responsável por implementar essa estratégia e monitorar cada uma delas como se fosse uma empresa independente de atuação no setor, tá? mas se beneficiando também de todas as vantagens que tem de fazer parte de uma empresa maior com fluxo de informação, sinergia, troca de experiências, né? oportunidades de negócio. Tá? Então, basicamente, esse é o racional. A empresa hoje está aí com 5,6 bilhões de reais sob gestão, uma das mais antigas. Já passamos diversos setores, diversas crises, diversos momentos difíceis, momentos fáceis, né? e, e sempre a constância é sempre a entrega de resultado para os cotistas, para os nossos investidores. Então, tudo que acontece assim, poxa, já aconteceu em outros momentos, já vimos. A gente tenta sempre trazer experiências passadas né, para a situação que a gente está vivendo no momento. E eu, eu particularmente, estou no mercado imobiliário há 25 anos, comecei em 96, enfim. Então, vários, vários momentos que a gente vive, a gente tenta fazer relações, o que, que aprendemos no passado, o que erros evitar o que, que aconteceu. E, enfim, estamos aqui... É, isso aqui é essa seria um pouco da VBI para quem não conhece o PVBI é o nosso fundo de atuação no segmento de escritórios tá o escritório o segmento de escritórios a gente sempre teve uma atuação desde o princípio desde que começamos a investir no segmento em 2007 a gente sempre se preocupou muito com localização e qualidade dos ativos tá então primeiro investimento que a VBI fez no setor, foi um prédio na Paulista, que a gente comprou antigo, reformou ele inteiro, depois de um tempo a gente vendeu a mercado, né? teve um resultado excelente. Tá? o qual, qual que é o, o, a tese aqui de investimentos imobiliários né? do, do, do, do setor de escritórios? Sempre localização e qualidade atraem bons inquilinos, e bons inquilinos tendem a permanecer por longo prazo, e o, a gente gera valor no ativo e gera valor no fundo com o passar do tempo, foi assim nesse primeiro investimento que eu falei na Paulista, foi assim no FVBI, que era um fundo que a gente concebeu, desenvolveu, enfim, e essa é a estratégia que a gente tem no PVBI, se a gente for olhar o nosso portfólio é composto basicamente de imóveis AAA, bem localizado, com localizações prime, né? então localizações hoje que sofreram, que estão sofrendo ou sofreram muito menos no mercado imobiliário nos últimos anos, aí, com todas as ameaças de home office ou retração do PIB, como a gente viu em 2020, sempre teve um comportamento muito resiliente, mostrando que a nossa tese de atuação no setor de office ela tem, ela tem fundamento e se provou num momento difícil, aí, como foi 2020 e 2021. Tá? Então, basicamente, essa é de uma forma sucinta e rápida uma breve descrição da VBI e do nosso fundo de escritórios do PVBI, que, que, que nós vamos falar mais aí a respeito. Que a gente vai entrar nos detalhes, né? Só para vocês terem uma ideia, Deilson, põe na tela, por favor, aí as características gerais do fundo. Opa! Então, a gente está falando de um fundo que começou a ser negociado em julho de 2020, então, um pouquinho mais de um ano, né? De lajes corporativas, como o Abud bem falou, o fundo de aqui é antes do valor levantado na oferta, tá? Mas agora está em um bilhão de reais, né? Mais 971 milhões uhum. antes. E o um valor de mercado aí que está bem abaixo, né? A gente está falando de 839 milhões de reais, uma valor por cota 86,29. Dividend e nos últimos 12 meses de 7,08%. Obrigada, Deilson. Abude, antes da gente começar no tema polêmico, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente qual que foi. Vocês saíram com uma oferta recentemente, né? Que inclusive acabou na semana passada, saiu o uhum. anúncio de encerramento. E eu queria saber um pouquinho por que, que vocês decidiram sair com uma oferta em um momento tão difícil para os escritórios, para os fundos de escritórios, né? A gente ainda está uhum. vendo aí uma vacância relativamente elevada, óbvio que não no portfólio da VBI, porque vocês têm uma. É, uma localização muito prime então são ativos que quando a gente olha a vacância tá praticamente zero é 0,1% por cento uhum. para não falar zero né referente à última previsão uhum. uhum. por que que vocês decidiram sair com oferta agora foi um valor até abaixo da patrimonial né que, que, isso que tá veja muito boa a pergunta porque dá a oportunidade para a gente explicar defender aqui o racional por trás tá tudo que a gente faz sempre tem um, um racional por trás Uh, a gente veio aqui numa transação, tá? a gente vinha, uh, primeiro, desde o IPO, né, com o lote suplementar, a gente tinha caixa para novas aquisições, o mercado sempre nos perguntou, falou, ah, sua tese de investimento ela é muito legal, porém é, é, é muito fácil de explicar, porém difícil de implementar. Ele falou, a gente sempre defendeu que não, que a gente tem uh, um, um, um bom conhecimento de mercado e a gente tem, assim... Uh, o mercado é extremamente fragmentado, mesmo de AAA. Tá? Então, a gente tem muito espaço para uma consolidação. o pessoal, ah, duvido, tá? vamos ver, vamos ver pipeline. Bom, uh, desde a, a, do, do IPO, a gente vem negociando aqui alguns imóveis que a gente entende que são totalmente compatíveis e aplicáveis com a estratégia do fundo. Né? Uh, essas negociações, elas não são rápidas, lógico que elas têm... Elas levam um tempo um pouco maior para se concretizar, tá? mas no começo do ano a gente entra num estágio avançado de negociação com a BR Properties para a compra da Torre B, né? a Torre B do, do complexo JK, que na nossa concepção né? é, era um ativo totalmente coerente aqui alinhado com a Estratégia do Fogo. Tá? É o melhor empreendimento Mixed Use de São Paulo. Não tem nenhum outro empreendimento que esteja localizado uh, num empreendimento com shopping, escritório, academia, cinema, teatro, restaurantes, tudo que você possa desejar de um empreendimento Mixed Use. Né? O JK apresenta na melhor localização, tá? na JK aqui, quase duas quadras da Faria Lima, esquina com a Marginal, enfim, ele, ele é totalmente aderente à nossa estratégia em termos de localização, em termos de qualidade. Tá? A negociação sempre foi com a BR Properties, no, no sentido assim, bom, eu quero comprar o ativo, vamos negociar preço. A gente chega a, a, a, a termo na negociação de valores e aí a discussão começa com a condição de pagamento. A gente falando, eu quero comprar o máximo possível disponível, tá? eu queria comprar 100%, ela fala, não, 100% eu não vou te vender, eu te vendo um pouco menos do que o controle, te gente vem 45%, a gente falou maravilha. Então, eu vou fazer a oferta, eu capto os recursos e te pago. Ela falou, não, não, espera lá, a gente precisa definir isso, vamos fazer diferente, vamos fazer em, em, em, em tranches. Tá? Se a gente faz a, a, a negociação em duas tranches, a primeira tranche, que é o que vocês têm aí de caixa, né, o que vocês têm condições de fazer sem a captação, e daí, depois disso, a gente anuncia, tá? porque senão eu não vou deixar anunciar meu portfólio, não vou, eu quero toda uma, uma questão de confidencialidade, e aí, uma vez pública a transação, aí estamos liberados, fazemos uma, vocês fazem uma captação para a segunda tranche para a compra dos 25% remanescente, tá? nas mesmas condições, ou seja, era... Basicamente a mesma coisa, só que em vez de fazer uma, de uma vez só, a gente faria em duas etapas. A, a negociação foi se, foi se alongando. Quando a gente terminou e falou, bom, agora vamos para o momento da, da captação, o mercado estava um pouco diferente, o mercado já tinha virado. Nesse momento que entra uma decisão estratégica e filosófica aqui, bom, o que, que eu faço com esse direito de compra de 25% adicional que a gente tem? Tá, vira pó não faço, tá? Uh, ou tento mostrar para o mercado os benefícios de fazermos essa emissão, essa captação, tá? porque hoje todo mundo uh, uh, uh, uh, questiona a concentração, né, em ativos, em inquilinos, tudo. Mas a gente tinha aqui uma oportunidade de comprar um ativo extremamente bem localizado, de excelentes especificações técnicas, com um excelente inquilino e numa excelente condição comercial, valor por metro quadrado, que a gente até apresenta no nosso Racional de Aquisição, muito próximo do custo de reposição do imóvel. Tá? Então, falar disso num momento de mercado um pouco mais oprimido sou até meio é, é, é, exagerado. Né? Ah, pô, nós estamos comprando no custo de reposição, ah, mas o mercado está oprimido. Deixa o mercado andar um pouco que nós vamos ver. E como a gente viu recentemente em outras transações que aconteceram na mesma região, em patamares 30% superiores daquela que a gente fez lá atrás. Tá? Então a nossa expectativa era conseguir mostrar ao mercado que as, a transação era extremamente favorável ao fundo e aos cotistas do fundo. Tá? O, o fundo passou o ano inteiro num valor patrimonial de R$ reais a cota. A gente teve aí uma, uma infelicidade de timing que, quando a oferta estava pronta, estava pronta para ir para a rua, a gente teve uma reavaliação patrimonial do fundo, tá? que levou e, e, e que só validava a nossa tese. A gente falando que imóvel bom não perde valor, sempre preserva e ganha valor, mesmo em momentos adversos. Ou seja, numa reavaliação patrimonial, né, que, é, que, que é obrigatório fazer anualmente, o nosso fundo ganha 4% de uh, valor patrimonial. E nisso a gente fala, pô, não, a oferta está saindo abaixo da patrimonial. Não, a oferta estava na patrimonial de, de, de julho, praticamente. A é 95,50 e a patrimonial a é 96. Então ela estava muito próxima, com todos os benefícios que o cotista teria dessa emissão. A gente falou, é totalmente factível. E o mercado negociando também entre 96 e 97. Tá? Ou seja, estava tudo favorável para a gente fazer essa emissão, a, a, a exceção feita aí, essa reavaliação que foi feita em julho, foi anunciada, levou a patrimonial para próximo de 100, 99,9. E aí o mercado começa a reclamar: não, vocês estão saindo abaixo da patrimonial foi uma coisa meio descasamento de timing, tá? era muito benéfico para o fundo, hoje todo mundo questiona a concentração em termos de ativo e inquilinos, Pô, a gente tinha a oportunidade de aumentar a participação num ativo AAA, A, diminuindo né, a concentração de outros ativos, diminuindo a concentração de outros inquilinos, Fizemos também numa condição totalmente favorável e alinhada ao cotista, porque era uma 476 com direito de, de, de, de preferência, né direito de, uh, como é que chama, quando você subscrição. dá sobras, né Nossa. e aí uh, uh, lote a uh, uh, sobra adicional, enfim, era totalmente voltada para o cotista uhum. com custo zero. Então, foi uma pena que o mercado não, uhum. não, não acompanhou e aí acabamos não exercendo o direito de aquisição dos 25% adicionais que a gente tinha no JK. Mas era uma decisão muito filosófica e estratégica aqui. Fazer ou não fazer, perder o direito de compra desse ativo que a gente gosta e que é totalmente alinhado com a estratégia do fundo, sem nem mesmo tentar, ou ir ao mercado tentar explicar os benefícios. Né? Fizemos tudo o é. que estava dentro do nosso alcance, não deu, maravilha. Estamos aí, é, é, é, num próximo momento. A gente, o pipeline continua grande, enfim, as oportunidades uhum. continuam aí. Não vamos ficar lamentando, vamos para a próxima, né? E, e, e trabalhar com o que a gente tem aqui na mão. E, Abuji, só complementar aqui: se eu falar alguma coisa errada, me corrija, né? Vocês uhum. um direito a comprar, era mais 25% ali do portfólio, a um valor de mais ou menos 30 mil reais o metro quadrado. Isso. Ao mesmo tempo, o interessado foi, comprou os outros 50% que estava teoricamente na mão da BR e comprou a 33 mil reais ou metro quadrado. E eles falaram: se vocês não levarem, eu levo, né? Mas pelo preço que você fez para a BBI, uhum, <risos> tá certo? Exato, isso? Exato, exato. Então, exato. basicamente, ou vocês compravam naquela hora, né? Vendo gente comprando com, pagando 10% a mais, ou então vocês isso. perdiam e ele ia comprar isso. ali. Pagando mais barato do que ele pagou. Então, Exatamente realmente isso. era assim. Ou você ia era deixar para o outro, ou você ia aproveitar. Exato, né? exato, exato, exato. Mas não deu vida que segue. Estamos lá, vamos trabalhar nos nossos 20% e no nosso portfólio existente, né? nas, nas novas oportunidades, enfim. É, não é o fim do mundo. Exato. E tira uma curiosidade aqui para a gente: esses foram mais ou menos 30 bilhões que vocês captaram nessa última oferta, o que, uhum. que vocês vão dar de destino para esses recursos? bom assim como a oferta não saiu da forma como a gente queria né esses 30 milhões a gente tem um pagamento a ser feito agora em janeiro do union tá nossa preocupação era olha com o que a gente tem de caixa a gente não consegue não, não não faria o pagamento do union tá então uh... O primeiro uso ali, no, no, nas fontes e usos ali, numa sequência uhum. lógica, a primeira coisa é o pagamento do Union em janeiro. Tá? Então, com esses recursos, a gente paga o Union em janeiro. E a partir daí, o, o fundo fica até 2023, passa mais dois anos sem nenhuma necessidade, sem nenhuma obrigação tá? de caixa, numa situação extremamente confortável de caixa. e Então... Uh, a gente tem condições de passar aí um momento um pouco mais uh, eventualmente uh, volátil de mercado sem nenhuma necessidade de caixa de captação adicional, sem nada, tá? só administrando o que a gente tem e o, o portfólio existente, enfim, e olhando o mercado, acompanhando o mercado de uma maneira geral. Até para explicar o pessoal porque até o final de 2023, sem nenhuma obrigação, vocês dividiram a aquisição do, do Union Fair Lima Alima em, em três parcelas. né Uma foi uhum. paga assina, na assinatura do, do compromisso de compra e venda, a segunda vai ser em janeiro de 2022, e a terceira é quando o ativo recebeu o BITSE, que está estimado lá para o final de 2023. né Exato. Então, o último compromisso, o segundo compromisso, vocês já têm o dinheiro. E Exato. o último compromisso vai ser só lá no final de 2023, e aí a gente tem N formas de conseguir uhum. recuperar, pegar esses recursos até lá, né? Exatamente. Rodrigo, agora eu vou entrar num tema um pouco polêmico, né? Uhum. Todo mundo quer saber. Uhum. <risos> o caso da Prevent Senior, né? Quem uhum. não está acompanhando a jornal... é muito sucintamente, até porque não está nem na minha área de fala aqui, a Prevent Senior está sendo investigada na CPI do Covid, né? Uh, e aí está gerando ali certas especulações em cima da empresa. Era uma empresa com uma ótima qualidade de crédito e agora tem uh, um risco ali adicional por causa dessa investigação, né? Uhum. E eles hoje são os maiores locatários do portfólio de vocês, né? Quando uhum. a gente olha individualmente, são... 44% da receita, né? Salvo engano. É, é. 49. Como que essa investigação deles pode afetar vocês? É, o edifício que vocês têm é a sede da Prevent Senior aqui em São Paulo, correto? Uhum, uhum. Exato. O que, que vocês veem de risco da Prevent Senior estar sendo é, investigada agora? E pode ser que eles devolvam esse prédio? O que, que vai acontecer? Será que eles vão ter dinheiro para pagar? O, o aluguel, eu queria que você contasse um pouquinho aqui, o que você está vendo desse caso e quais os riscos que isso traz para o fundo, sendo essa a sua principal equilina? Né? Isso, é bom, vamos lá, é, essa pergunta tem sido a principal pergunta aqui no nosso RI, enfim, uh, que a gente tem trabalhado, tem respondido, tem tentado uh, uh, responder praticamente todo dia, né? Uh, o que está acontecendo com a Prevent Senior? Vamos recapitular aqui, um ano atrás, quando começou tudo isso. A Prevent Senior sempre teve uma situação extremamente confortável de caixa, né? sempre teve uma, uma situação extremamente confortável de endividamento, sempre teve uma, uma, uma, uma situação extremamente confortável de geração de resultado. Tá? todos os indicadores financeiros continuam preservados. Tá? Eu não vou entrar aqui no mérito da apuração, da CPI, porque isso já está já tá transcendendo aqui a discussão para um, um, um apelo mais, eu diria, político do que qualquer outra coisa. Né? Ela sempre teve um modus operandi que sempre foi enaltecido por todo o mercado. Poxa, ela tem uma forma de atuação numa classe uh, uh, social ou numa classe de idade que seria, teoricamente, problemática para o mercado, né, para uma questão social. Uh, enfim, ela sempre teve uma atuação muito voltada para a parte de prevenção de riscos, prevenção de doenças, né, ou uma forma sempre muito... Uh, uh, uh, destacada, né? e que de repente, de uma hora para outra, começa a ser bombardeada. Tá? Então, isso que eu acho uh, um pouco estranho, mas não cabe a mim julgar se está certo ou se está errado, vamos nos ater aos fatos que nos cabem aqui. Tá? Então, o que, que a gente tem acompanhado todo dia, muito de perto? Situação financeira continua preservada. Então, você olha os balanços, você olha o resultado de 2020, você olha o resultado de primeiro semestre de 2021, tudo isso continua muito preservado na, na, na Prevente. Ah, então ela tem algum problema imediato? Não, que a gente saiba. Né? Ah, então, ah, posto isso, vamos para aquilo que nos importa mais diretamente: a situação em si do imóvel e da Prevente no imóvel. O imóvel. Ele ficou pronto, final de 2018, ele foi inteiramente alugado pela Prevente em abril de 2019. Foi um imóvel que ele foi, em menos de seis meses pós-entrega, ele foi 100% alugado. Quando ele foi alugado pela Prevente Senior, tá? A gente escolheu a Prevente Senior em detrimento de outras quatro propostas que a gente tinha, quatro ao todo, outras três propostas adicionais que a gente tinha, a gente escolheu a Prevent Senior baseado em todas as informações financeiras que a gente viu da empresa, porque ela era a que tinha o melhor crédito. Tá? Uma empresa que ela investiu já no imóvel mais de 75 milhões de reais. Tá? Ou seja, ela pegou um imóvel AAA certificação LEED, localização diferenciada com todos os investimentos possíveis e imaginários que nós tínhamos feito na concepção e no desenvolvimento do imóvel e colocou outros 75 milhões de reais para mais de investimento até o presente momento, tá? Então é um prédio extremamente high-tech com todos os equipamentos, tudo que há de melhor no mercado, tá? É a sede administrativa, não tem uso hospitalar, então é onde senta o escritório central da Prevente Senior. Tá? Um contrato que a gente fez, que, modéstia à parte, foi muito bem estruturado na época, tá? porque era um interesse mútuo. Né? A Prevent queria quer ficar lá, quer fazer desse imóvel o seu cartão postal, a sua sede corporativa. Por diversas vezes ela perguntou se nós não venderíamos o imóvel. Por quê? Por causa do investimento que ele estava fazendo. A gente falou, não, nós não venderemos o imóvel, mas aqui eu te dou 15 anos de contrato e depois se renova por mais 15. Então tem um contrato de 15 Pug, anos. Por curiosidade, quanto, é. qual, qual foi o preço de compra desse prédio? Quanto ele está avaliado hoje? Eu sei que já deve ter valorizado. Então, né? ele está ele avaliado na reavaliação. É, ele, ele subiu de 2019 para 2020, que representou esse aumento do patrimônio líquido. Se eu não me engano, deu... 10% de aumento ano a ano tá? ah, ah, na reavaliação patrimonial desse imóvel. Tá? Ah, o contrato, se a Prevente quiser denunciar, rescindir esse contrato, ela tem que nos avisar com nove meses de antecedência pagando os aluguéis integralmente. Tá? E ela tem uma multa contratual por rescisão bastante... Uh, uh, uh, pesada tá? que nós estamos falando aí de 10 meses de multa restituição de carência e descontos tá? ou seja, a gente tem o fluxo de caixa preservado por um longo período tá? nós estamos falando aí de mais de 20 meses de aluguel preservado tá? ou seja, dá tempo de sobra de arrumarmos um outro inquilino tá? ah, mas, mas numa situação extrema o contrato é garantido por uma fiança bancária, vigente, válida. Tá? Então, quando a gente olha todos esses indicadores financeiros, a situação da Prevent, uma, qualquer que seja o resultado dessa CPI, a prevente eh, se tornaria um, um, um, um problema social tá? para uh, governos, uh, para a sociedade... Né? Uh, tenta, alguém já tentou fazer um seguro de saúde para um idoso? Não é uma questão só de preço né? É uma questão de doenças pré-existentes, Prazo de carência Então nós estamos falando de 550 mil vidas seguradas Que de uma hora para outra não teriam mais o seguro Então qualquer que seja a situação drástica Tem que tomar muito cuidado numa uma situação drástica com a Prevente, Mas os fundamentos são preservados É uma empresa extremamente sólida financeiramente, com uma posição de caixa interessante, com ativos imobilizados, tá? ela comprou muito imóvel para fazer os seus hospitais, um uso administrativo né? comercial de escritórios, tá? alugado a valor de mercado, com um processo rescisório bastante longo e coberto por uma fiança bancária. Poxa, será que nós estamos aqui com tanto risco? E nós estamos falando de um imóvel AAA, que continua lá, não é que o imóvel também sumiu junto com qualquer que seja o resultado né, da CPI ou qualquer que seja o resultado de, de, de qualquer intervenção na, na Prevente, o imóvel continua lá. Então, uh, é lógico que, poxa, nós, temos, nós estamos monitorando muito de perto todo e qualquer movimento, mas também dando muita ênfase naquilo que nos cabe que é a gestão patrimonial do ativo em si tendo a certeza de que ele continua preservado na sua característica triple A, né? a preservação do nosso contrato de locação que nenhuma cláusula seja né, tenha nenhuma infração contratual, tá? E olhando a situação macro do fundo como um todo, por, por, até o presente todas as hipóteses são sempre consideradas, né? É só nós somos paranoicos aqui em tentar antecipar movimentos de mercado, né? mas a gente vê até o presente momento é, nenhum motivo para desespero, nenhum motivo aqui para preocupações. Estamos tá? tudo caminhando aqui, vida que segue, né? é, sempre muito de perto. E só para com, complementar, uhum. só mais uma coisa. Tá? E aí falando em termos mercadológicos, tá? poxa... O contrato ele está